E galerinha, tudo bem com vocês? Helena Dama do Gesso aqui e eu tô exclusivamente com um super convidado, diretamente de Fortaleza, super especialista de BIM. Você sabe o que é BIM? Pois é, se você quer ter uma obra eficiente, quer começar a construir mais rápido, com menos efetivo de pessoas, com uma maior lucratividade, controle dos seus custos, controle de material, cara, dá uma olhada no que, é que esse cara maravilhoso tem pra dizer pra gente, Igor do Inova Civil. E aí Heleninha, tudo bem? Oh, Tudo em paz? Maravilhoso! E aí, audiência da Helena, a galera aí do Light to Frame, muito bacana estar aqui. E eu sou o Igor, sou fundador do Inova Civil, esse capacetezinho que está aqui. O Inova Civil é uma plataforma de educação online na área da construção, que a gente fala de inovações, fala de conteúdos práticos. Temos aí professores no Brasil todo para dar conteúdos de BIM, de cálculo estrutural, de orçamento, de planejamento de obras. E hoje a gente está aqui para falar de eficiência de obra, né, Helena? Exatamente, exatamente. E agora aproveita e conta aqui para mim e para o pessoal. Quando a gente fala de BIM, né, eu vejo muito engraçado o pessoal achando que BIM é Revit, só que BIM uhum. não é Revit, né? Dá uma explicada para eles um pouco sobre o BIM, o que, que o BIM tem a ver com a eficiência na obra. Eu estou batendo muito. E não é sobre Steel Frame, não é sobre BIM, não é sobre metodologia construtiva é sobre eficiência, sobre o quanto que a gente tem que melhorar as obras no Brasil, né? o nível das obras no Brasil. Então, conta para eles um pouquinho essa diferença aí de BIM e Revit. Perfeito. É, primeiramente, bora pensar o que é BIM, né? Quando o cara fala BIM, é, gente que não é da área e às vezes não sabe, acha engraçado né? o nome BIM, tipo, é um nome desengraçado. E BIM, em português, é modelagem da informação da construção. Ou seja, você vai modelar, fazer tipo um protótipo dentro do seu computador da obra que vai ser executada. Então, antes de você executar a sua obra, você vai fazer um protótipo dela no computador. E por que isso é bacana? Porque você vai encaixar já todos os projetos, já melhorar o seu planejamento, já ter um orçamento mais exato, fazer realmente um protótipo. Você vai construir ela no seu computador antes de ir para o canteiro e ao invés de problemas começarem a acontecer lá no canteiro você já vai ter sido avisado no computador se um pilar estiver batendo em uma tubulação, por exemplo aí você vai lá para os seus projetistas, pede alteração e já vai encaixar de um para a obra E por que o pessoal confunde tanto BIM com REVIT? Porque como é uma metodologia que está crescendo muito aqui no Brasil nesses últimos anos então o pessoal ainda tá vendo as palavras e meio que convergindo para o mesmo canto e acredita que é a mesma coisa, mas não, o que acontece? O BIM é a metodologia, assim como a gente fazer desenho técnico à mão ou no AutoCAD ou em qualquer outro lugar, é uma metodologia. Você vai fazer um desenho técnico em 2D, vai fazer os cortes, vai fazer as vistas, independentemente de onde você vai utilizar. O BIM é isso, o BIM é o pensamento. Já o Revit é um software que faz acontecer a parte da construção 3D desse pensamento. Então, o Revit, você vai lá, faz o download do Revit, você não faz o download do BIM. O BIM é o pensamento, é a metodologia, a forma de trabalhar, é o conceito de você fazer o protótipo no computador. Tanto é que você pode utilizar outros softwares além do Revit. Existem diversos softwares de BIM e tanto na parte de planejamento, de orçamento, de construção virtual, de sustentabilidade, enfim. O BIM é uma metodologia de pensamento de várias dimensões e o Revit é um software. Agora, uma coisa que eu gosto, Igor, e aí, pô, você confirma isso pra mim e explica pra eles um pouco mais. Tá. Eu adoro de paixão, mais do que o 3D maravilhoso, né? que a gente consegue fazer quando trabalha com BIM, são os planejamentos que a gente consegue organizar, Sim. as etapas construtivas da obra e saber o volume de pessoas, saber o volume de trabalho, o volume de material. Conta um pouquinho pra gente disso, da possibilidade que a gente tem. Quando você vai fazer alguma obra no, utilizando a metodologia BIM, o conceito BIM, você consegue adicionar dimensões. E aí é muito engraçado, sabe? porque às vezes você vê aí BIM 4D. Aí, vai. BIM em quarta dimensão, BIM em cinco dimensões, BIM em seis dimensões. Aí você lembra aqueles simuladores de shopping, né? Simulador, montanha-russa, 5D, 6D, cinema e tal. Mas qual é a questão? O que, que é isso, D? Conta pra eu o que, que é Bom, esse D que muda no BIM? Qual é a questão? O 3D é óbvio, 3D. X, Y, Z, as coordenadas, você faz a sua casinha ali em 3D. Uhum. Você tem um projeto em 3D. No AutoCAD uhum. você usa o quê? O 2D. O 2D. O X e o Y. Beleza, você perdeu uma dimensão E o 4D, o que acontece? Nada mais é do que você adicionar uma dimensão uhum. Então você adiciona a dimensão no 4D Tempo Então, no seu 3D Você quando escolhe alguma numeração Tempo, por exemplo ah, Vou colocar aqui três semanas de obra Você aperta lá 3, Enter O uhum. seu software vai mostrar Como a obra deve estar no 3D Naquele determinado ponto De três semanas Que você estipulou no planejamento quando você botar há ah, 10 semanas, a obra vai, tá, vai se modelar para que a construção seja... Da, aparecer as vigas que já deveriam ter sido construídas, o acabamento que já deveria ter sido construído, é tudo que já deveria ter sido construído até aquele momento. Igor, como é que se faz isso? Aí entra na tua pergunta. Você primeiro faz o 3D completo, inteiro, bonitinho, do jeito finalizado. Em outro software que você faz muitos cronogramas, planejamento, realiza gestão... O que é fundamental toma... hoje em dia, né? Que a é. maioria das obras não tem... Eu posso falar, eu vejo muita gente falando não, Você tem que fazer planejamento, mas ninguém explica o que é planejamento é. Cara, eu fico louca, ninguém fala o que é planejamento Mostra como é que faz o planejamento Eu só falo o que precisa, né? É, não... É que você precisa de se diferenciar no mercado. O pessoal fala assim, mas ninguém fala, ah, mas vai tá aí, tá aí. dançando lá na obra, sendo assim, diferente. Aí o, o, o, no MS Project você vai realizar o cronograma da sua obra. Então lá vai ter os gráficos, os relatórios, você vai dimensionar a equipe, você vai realizar quais atividades são predecessoras das outras, ou seja quais atividades devem existir para as outras começarem, você não vai botar a alvenaria se a estrutura não estiver pronta. Sim, então, a estrutura é a predecessora da alvenaria. Uhum. Então, você vai fazer tudo isso, colocar todas as atividades necessárias e depois, em outro software, que se uhum. chama Navisworks, você vai realizar essa simulação dele sendo desenvolvido com o tempo, porque você vai unir o planejamento e o cronograma realizado no MS Project uhum. com o 3D realizado no Revit. E isso você vai unir aqui no Navisworks. E o Navisworks vai possibilitar você realizar essa simulação, esse filmezinho da obra sendo construída. E você bota volume de pessoas, produtividade? É no, no, no MS Project. Ah, no Project. Você no Project. volume de pessoas. E o Project sobe lá pro Navisworks todas as informações é do cronograma. É legal, né? Essas tecnologias. Aí, aí tem, tem um 5D, ver. viu? Ah, tem um 5D? Meu um Deus! 5D. É que, conta, aí, conta aí pra gente. 5D, adivinha o que é? O pavor de muitos construtores. Ah, eu devo ser preço, orçamento, é isso? Custo. Você custo. vai... Então, você vai utilizar novamente... Não tem aquele seu 4D, as suas hum. quatro dimensões? Você vai fazer a mesma coisa, só que a variável nova que vai ser adicionada é o custo. Uhum. Você vai colocar três semanas de obra, vai dizer assim, ó... Até agora, você tem que ter despendido do seu orçamento esse valor. Aí, qual é a sacada mais bacana. Dica, dica mudou, do Igor, especialista. Conta aí, conta aí. Mudou <risos> em um canto, tudo se conecta. Ah, tudo se conecta. Entendeu? Tá tudo conectado. você Porque muitas vezes... No, Porque o preço no... a gente bota no Revit, né? O preço dos Não, materiais. O, é, o custo material unitário a gente coloca no Revit. Sendo o custo que... Custo mão de obra ou no, no que? No Project. Não, aí você pode utilizar um software, exemplo. Ah, eu gosto de utilizar um software de orçamento de obras. Aí você pega os quantitativos lá do Revit... Você consegue integrar esse software de orçamento de obras com o Revit uhum. e com esses quantitativos. Porque você construiu a obra. O computador, ele, se você falasse assim, número de janelas, ele vai ter exatamente o número de janelas de toda a obra de uma forma muito rápida. Então, você vai conectar esses quantitativos até volume de concreto, você vai conseguir colocar é, é, é, é, volume de certo, argamassa, bom, tudo. Para na hora de comprar os materiais, né? porque você não vai nem subdimensionar e nem superdimensionar. Você vai ter o um... exato. E você vai conseguir fazer uma estratégia de, por exemplo, é, eu não sei se aí fala peixinchar, <risos> né? Negociar. Porque você vai conseguir já comprar o valor exato no volume certo. Se você subdimensiona, aí você vai comprar de pouquinho. Aí vai acontecer o que acontece na, em muita obra, tipo, ei, fulano, vai ali na esquina, no depósito, compra ali pouquinho e tal e esses pouquinhos o custo unitário é maior então no final da obra isso vai adicionando no furo de orçamento e quando você tem um planejamento é, é, eficiente você não não vai ter esse problema